E aí espirródromo, tudo bem cara? Quanto tempo não falamos é... E aí tá tudo jóia aí com seu filho, um abraço pra todos aí, pro Álvaro, pro seu Álvaro é... Saudade de vocês aí, eu tô aqui na Vila Vera ainda Estamos levando a vida né E aguardando os dias aí E as cervejas aí né, também tomando umas cervejas aí boa. Então, um abração para você aí. Até mais aí. Tchau, tchau.